E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Roblox Messenger. Bom, vocês já repararam que na Genente que não existem? Eu pego o letreiro e... Se você tentar fazer o método que eu ensinei no primeiro vídeo do ano, o letreiro vai ficar feio, vai ficar pequeno. E você não quer um letreiro pequeno, você quer um letreiro grande. Esse que eu vou ensinar é mais técnico, mas é melhor. Aqui, ó. O banho tá legal, Ney. Ney, Ney, Ney, Ney, Ney, na régua. Melhor de fininho. Ah. Ai, ah, Super <risos> bizarro. Também, vendo, ó? Cadeira gamer. Não, não é cadeira gamer, mas parece. Ó. Durpou a cadeira. Hum, não, errei o botão. Ah. Cadeira de G8. Me leito, velho assim. Peraí que eu tô... um encolhamento da minha cadeira é. Bom, é... Pra isso, você vai precisar De fontes Bom Você vai primeiro ó. Primeiro, ó Você vai precisar de uma imagem na resolução é, de 120, 1024 por 128 mas tem letras que não são dessa resolução como os do RJ15 outros, mas é, ó, eu só faço dessa resolução aí você vai pensar na fonte aí é... no caso eu tenho a fonte de meltois que por muito tempo era a única que eu tinha uh, também tenho a momitec, momitec a momitec é a que eu mais estou usando que é um monte de letra, é na Mobitech. MobTech não, isso é a fonte pré-instalada, tá? Mobtec. E agora, a que eu vou baixar, a ah, que é a Inova. Bom, se você não sabe baixar a fonte, é assim. Você abre esse site que da fonte, pega a fonte, aí no meu caso é em norma. Aí você coloca aqui em baixar, aí vai estar aqui, você colocando duas vezes. É que eu já baixei ela. Aí você vai aqui, extrair para a área de trabalho. E aí vai estar aqui, em norma. Você colocar duas vezes e vou colocar aqui em instalar. Instalando esses arquivos. Já foi? Deixa eu ver se já foi. E nova. E Não, é na minha escola quando alguém fala uma coisa do a gente... é de E Aqui, pronto. E nova. Bom, aí a gente vai digitar as nossas coisas. Vocês da quinta série de pontão, não é pra ficar rindo à toa. No caso, os pontos têm tamanhos diferentes. Então é eu vou colocar aqui Vou fazer. Eu vou fazer os letras da b mas é pau grande. É, cara já quinta tá série de pôr, então não é só vez. você é precisa aí. Não, não, não. Aí vai ficar assim. Mas eu não, não, não, não mudei de ideia, não. Vou fazer da Maria Paul Grande. Essa aí, inclusive, vai ter vídeo dessa linha. Um dia. Essa aí me de a querida. Ó. Eu decidi qual minha vai Eu já tive uma ideia. Peraí. Ai, ai. Ai, ai. Não, vou com uma boa. bem só que é uma linha? Já sei. Deixa eu tudo certo Tá Então aí Vocês vêm aqui Aí é... Tá com dois mods Dest Como é que eu uma pasta? Ué, cadê? Cadê o bagulhinho de criar uma pasta nova? Cadê, velho? Sei lá, é isso. Essa é o Qual números? Já tem a caixa assim e é que é o Cadê? 191, não. Já existe, mas está vazia. Então, salvar como? Isso é uma linha fictícia que eu criei. Tem diferença de linha que não existe em linha fictícia. 121. Mas depois deixa assim mesmo. Qual o número? 91, 2 e 3. Sempre eu vou salvar como. Por caso, eu vou colocar dois. Dois. É o que eu faço. Ah, não acredito. Então.. que eu vou dar uma olhada como o outro. Caraca, quanta coisa aberta. Olha o que eu faço pra dar uma reduzida. Ó. Pronto, já reduziu bem mesmo. Perdi a paciência, vou colocar do meu jeito. É impossível achar esse letrero. Eu quero pegar essa parte aqui do Via Br101. Tá errado? Tá errado. Depois eu corrijo. Se tiver errado. Então, é, agora é a hora do Scoop Panel. Bom, a, a resolução do Scoop Panel é 256 por 128. Quer dizer, não, eu sou capelinha digital. Olha, só sou capelinha digital. Desculpa, ela é é, não é outro. Esse senhor, desculpa, não. hum Pro Panel 1. Um. Lembrando, gente, que tem que estar tá com o mesmo texto que tá aqui. Ah, e aqui eu gosto de fazer um detalhe. Eu coloco só dois. E agora a gente vai pro jogo. Peraí é que eu tava ajudando, mesmo né? com o bosão 15, não ou seja, o um midi. Tem pessoas que acham que midi significa a mesma coisa que SUS, mas não, SUS é SUS, mid é midi, é midi, midi é pequeno. Cadê? Tudo no solzinho, olha. Eu quero muito aquele que eu turno no S1519 né? Infelizmente eu vou estar jogando no padrão na Viguaçu, tá? Vou estar jogando no padrão... É porque assim, eu modifiquei o... skin dele Pra colocar o reitrinho da Maja na Viguaçu, já já mostra Coloquei no mapa de Niterói aí, não é aquele mapa do estágio de janeiro, até porque. Até porque eu. Até porque ele deu um bala pra carregar, então. Porque eu tava tua pé mesmo. Porque eu tava tua pé mesmo. Não é tatua não, é. Tatua pé. Achei um outro tato, jogo não. de ônibus bom e gratuito para PC. Achou? Não. Pois é, Senhora, não né, se... nosso projeto veio não, para quebrar né, paradigmas, né, oferecendo muita coisa de graça. <risos> Mas isso tudo tem um custo enorme de produção. Sozinhos, jamais teríamos como fazer. Né, se você gostar é muito do jogo, considere fazer casca, um pagamento para casca, virar casca. colaborador. Tudo o que o jogo tem Pode, é graças aos nossos então, fãs apoiadores. Mesmo, né? Sendo um, você jogará sem anúncios, é. tanto no PC como no Android. <risos> Aí você vê, ué, não tá porca... com porcaria nenhuma de outra, Calma, seu impaciente. Aí você coloca o número daquela pasta. No caso, 121. Aí, olha que beleza. Se tudo der certo, vai estar funcionando. Acho que eu nunca estou.. Ah não, já tô 7 aqui no canal. No padrão... Rio Minho. Quem tá se lembrando? Era é da Rio Minho, não né? era é da Rio de Janeiro não, tá, gente? Só <risos> que eu tô tendo que mexer na... setinha... Muita no né? computador. Porque eu não tenho espaço. assim Aí eu queria que... Jogar com a câmera... O mundo está longe. Bom, outro dele na vida real é aqui, ó. Aí dá. Tá. Eu sei que eu já tenho tela, mas. Agora o outro bom é esse. Um dia eu vou disponibilizar esses fotógrafos. Ah, também tem o eu para dar um rodoviário, que eu vou mostrar agora. Bom, a skin do busão vai estar na descrição, fui eu que fiz. Eu estou fazendo skins agora, HH skins. Ah, é, eu estou gostando de fazer skins. Legal. É, como, como vocês sabem, eu fiz aqui uma skin lá da Vera Cruz. Não pretendo disponibilizar ela. Vai ser uma skin privada. Não tô querendo sacanear ninguém não, mas.. Mas se vocês quiserem mesmo. E aí, está skin... gostando do jogo? Se você curtiu, torne-se um Ó. colaborador. Os colaboradores ajudam no desenvolvimento do projeto, já... tudo o que o jogo ah, tem no tá cenário é graças a eles, Deus. sendo um colaborador você joga sem nenhum anúncio, tanto no PC, como no Android. As... Tentar fazer aquele negócio só que nunca funciona do Shaderswebs. Todo mundo fala que o Shaderswebs ajuda, você vê que tá bugado. Nesse caso o vídeo, eu, ouvi, eu tava preta, eu desativei o Shadowers Paga ajuda a equipe e tira os anúncios. Se você não, gostar muito do cara.. Não, não vai BBRB, mas só se gostar muito é, mesmo, tá É, okay? Acesse ainda não Acessa coloquei aí. a posse.br pra saber mais. É. Eu ainda tô melhorando a skin, então não vai ser agora que ela vai sair. Ainda tô melhorando a skin. Mas eu só vou um gostinho de como tá Que também tem que colocar o aviso de ar-condicionado, né? Tá aqui ó, 11.000 mil... Aqui ó Vocês viram Que eu coloquei 11... um, um a mais ó, Porque é a rodoviária. Olha como tá Esse também é Vox Padrão no Rio de Janeiro na padrão não, a padrão faz vezes Ué, Como vocês sabem, eu só jogo no automático. Gostei muito do mod. o que eu testo antes esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado e tchau